Fala galera, Vini Rodrigues aqui, para quem não sabe, para quem está entrando agora, nós estamos iniciando os preparativos para o nosso Reality Postplay Challenge. Com a gente aqui hoje Bianca Conturce Cosplayer, bomba nas redes Já fez diversos personagens Já participou de diversos eventos Inclusive fora do Brasil Participou da nossa websérie no canal Nerdice The Gotham Sirens Já morou na Nova Zelândia, mora hoje em Portugal Ela gosta um pouquinho de viajar O suficiente para ser formada Em turismologia Ela será uma das nossas juradas no Cosplay Challenge Levantando a máxima de que Um cosplay deve saber Interpretar o seu personagem Personagem. Muito obrigado, Pia, por estar aqui com a gente, diretamente do seu escritório em Portugal. Na verdade, no momento está mais o meu quarto mesmo, mas está valendo. Pia, concurso, você faz cosplay desde 2003, né? Mas começou a enxergar mais um nicho de carreira aí em 2017, foi isso? Foi em 2003, eu era adolescente, né, então... E o mercado geek era quase nada. E eu vi, eu fui pros meus primeiros eventos, acho, nessa mesma época. Comecei muito rápido, entendeu? Eu já quis aparecer rápido, porque eu sou aparecida, né? Aí, <risos> eu fui pros eventos, eu acho que era Nimi Rio, alguma coisa assim. E aí eu vi aquele monte de cosplay, e eu ficava babando, tipo... Ah, eu posso ser minha personagem favorita! E, e aí, tipo, logo mais eu fiz meu primeiro cosplay. Qual então... foi o primeiro cosplay que você fez? Foi de açúcar de Evangelion Eu fiz duas versões dela, fiz a versão colegial E a versão de vestidinho amarelo E meu sonho era fazer o, o suit que ela tem E até hoje eu não fiz, a pessoa fica falando Faz! Eu falei, vou fazer a versão adulta porque a Asuka era adolescente, né? A personagem adolescente. Já vai ser nostálgico, né? Vai remeter ao primeiro cosplay que você já fez na vida. Eu não sei nem como vai ser minha sensação se eu fizer, mas deve ser bem legal. E como é que foi em 2017? Como é que foi esse, esse início mais profissional, quando você começou a enxergar isso mais como carreira mesmo? Então, eu tinha um ca meu canal no YouTube, ele já existia E era basicamente de lifestyle E eu tava muito infeliz Porque na verdade eu comecei essa coisa de criação de conteúdo Porque as minhas amigas queriam que eu ensinasse maquiagens pra elas do forma Da forma fácil que eu fazia E aí eu tava nesse mercado, enfim, de lifestyle E eu tava muito infeliz Porque tipo eu gosto de moda, eu trabalhei com moda Mas eu não gosto de falar 24 horas por dia de moda E aí eu decidi voltar pro mundo geek Que é o que eu gosto de fazer Eu gosto de ver filmes, séries, livros enfim, é, esse é meu mundo. E aí eu lembrei de cosplay eu falei, cara, então... E eu conversei com a Dani, da B21 Geek, que é minha assessora. E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, vamos para esse eu vou montar um cosplay. ela, na época, ela nem sabia nem o que era cosplay direito, eu tive que pesquisar. Aí eu falei, vou fazer o cosplay de Dina Weasley. Eu falei, vou que eu sei que enfim, a pessoa gosta, eu gosto vou ver o que que dá, foi muito louco porque eu encontrei o Gabi Colara que é um faz Harry Potter comigo até hoje, e aí a gente se encontrou, a gente não se conhecia a gente foi tirar foto junto, junto de Gina Weasel e Harry Potter, e aí a gente não conseguiu mais se mover, na época eu não sabia que essas coisas aconteciam, não sei se eu é e aí as pessoas me fizeram virar profissional, na verdade, não fui eu as pessoas começaram a insistir pedir mais material e mais coisa e aí começaram a me compartilhar e aí eu decidi comprar a Mary Jane, que foi a minha segunda porque já era o meu apelido desde a adolescência, Mary Jane. E aí a coisa foi migrando e as pessoas foram basicamente me obrigando a virar profissional me pedindo um personagem atrás do outro para eu fazer esse para trabalhar, e esse, esse, esse, esse, e agora eu tenho, nem sei quantos cosplays eu tenho. Muito legal, e a partir daí também você surgiu muito como demanda, né, pela qualidade do teu trabalho, que isso começou a ser requisitado, e aí você começou nas redes também, é até um pouco diferencial, né, você ter até o teu canal no YouTube, acho que a maioria dos cosplays não chegam a ter um canal próprio, né? Os cosplays que tem canal próprio é, O meu canal não é específico Para cosplayers, eu acho que eu, A maioria dos cosplayers que eu vi que tem canal são específicos Para cosplay, eu tenho uma playlist Eu falo bastante de cosplay, dou dicas De cosplay em geral, mas ele é um canal De cultura pop, então eu faço Reportagens em eventos Eu cubro os eventos, eu cubro Séries, filmes, livros, eventos Além dessa parte de cosplay e manda bem também nas redes sociais. O que você dá de dica pra galera pra gerenciar as redes? Como é que você gerencia? É você sozinha? Quais redes você tem? Eu tenho quase todas as redes sociais. Que tem. Eu tenho Facebook, eu tenho Twitter, eu tenho Pinterest, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok e YouTube. Acho que e são Você assim. gerencia tudo sozinha? É, eu tenho uma pessoa que me ajuda com a minha página no Facebook, a página especificamente. Ela me ajuda ali compartilhando notícias e algumas coisas, que é a Regiane. O resto sou eu. Basicamente, eu, obviamente, a criação de conteúdo é toda feita junto com a B21 Geek, que é a minha assessoria. E a gente conversa sobre que tipo de conteúdo eu devo fazer, quais são os temas que a gente deve fazer, dependendo do momento. A gente cria junto esses temas, mas na verdade sou eu que faço tudo. dito a maioria das fotos, algumas são editadas para fotógrafos, mas eu que faço os vídeos, eu que edito. No YouTube eu tenho editores de vídeo para mim para ficar uma coisa mais profissional, mas os vídeos do TikTok e tudo isso eu faço, e é muito conteúdo, assim, que é muito conteúdo. Como é que você acha, o que, que, que você dá de dica ou de orientação de como um cosplayer deve se comportar na hora de fazer um ensaio fotográfico? Então, tem algumas dicas em relação a isso. Eu acho é, que você tem que achar um fotógrafo que você se sinta confortável para aquilo e você, do mesmo modo que você interpreta o personagem num evento, você tem que interpretar o personagem ali na foto, porque a, a graça da foto de cosplay é você conseguir ver a sua atuação física na foto. Então, eu prefiro, eu sou uma pessoa que eu ouço músicas que me fazem me remeter a esse personagem. Então, se um personagem é um personagem mais sexy Eu, eu, eu ouço músicas que me façam me sentir sexy pra eu conseguir fazer aquela expressão de empoderada. E, e por aí vai. Pra eu conseguir entrar no espírito do personagem, tipo, entrar no personagem, pra eu conseguir fazer aquilo. É normal o começo da sessão ser pior do que já pro meio e pro final. eu começo a estar mais travado, se você não tem tanta intimidade com o fotógrafo, isso você vai pegando ao longo do ensaio. Mas mesmo um fotógrafo que você tá acostumado a fazer, é normal as primeiras fotos saírem piores do que as últimas. É, é só não desistir e continuar lá no personagem. Esquecer que existe aquele mundo à volta, tipo, externo. Muita gente fica tímida por conta de pessoas passando, essas coisas. Mas é meio que você esquecer o mundo à volta, você focar ali naquela lente, naquilo, e muitas vezes você não ficar na mesma pose por muitos segundos. Eu acho que uma coisa mais é, rápida acaba funcionando melhor por conta da expressão. Porque é isso, você Faz se prender na, naquela face, naquela, porque não é atuação num vídeo. Na atuação no vídeo você vai mudando, você não fica tipo o tempo hum. todo, ou o que for. E o olhar é muito importante na foto, né? Você consegue ver no olhar o que a pessoa tá sentindo. E você ficar nesse olhar por muitos segundos, acaba se perdendo. Então, um, um fotógrafo dinâmico que não te prenda muito na mesma pose também ajuda. E é legal a gente tocar nisso, né? De, de interpretação e tal, porque primeiro a gente entrevistou o Marco Pacheco, que é mais um maker. E agora a gente tá te entrevistando, que é mais um play. Isso. o play. Que o que você dá, dica Eu... galera? O que, que você você acha que, que a galera mais peca na hora de fazer uma interpretação cosplay? Eles não fazem. <risos> Assim, de... ah, tá. Eu percebo muito e o que me incomoda muito e o que faz eu admirar muita gente é realmente o play. Porque o cos a gente. Consegue, tipo assim, às vezes o cosplay, o, o a traje, né? Ele é muito simples. Porque muitos personagens, você não precisa de uma grande armadura ou uma grande coisa. É um, uma roupa normal que você tem no armário. Só que a sua interpretação vai fazer você ser aquele personagem. E o que eu mais vejo em evento são pessoas com cos e não pessoas. De cosplay. Então, pessoas Aliás, hoje é bem difícil, né? É a parte que eu mais gosto. tipo Eu gosto de... É o quando legal. eu visto o meu, a minha fantasia, porque em inglês seria costume, que seria uma fantasia, a gente não gosta de falar essa palavra em português, mas seria quando a gente veste o nosso costume, a gente vai começar a fazer o play. Então, tipo, eu tô no camarim cosplay, lá, guardando, eu tô de Bianca, e eu tô lá relaxada, deito, me cuido, eu tô cuidando de machucada que ele pode dar tô tomando conta da roupa, mas eu saí do camarim cosplay, eu já não sou mais a Bianca eu sou o personagem que eu estou ali, e eu é. acho que isso é o mais legal, porque isso é isso que traz a magia, eu acho que o... Uh, um... No momento que você falou, ah, as pessoas é, pediram muito para você fazer mais cosplay, mais cosplay. Não foi só pelo traje. É, eu investi muito nos trajes, eu tentei fazer sempre o melhor e tentar ser o mais próximo do personagem possível. Mas eu acho que onde eu me destaquei foi o play. Que eu realmente ficava no personagem, eu realmente brincava de ser o personagem. Eu realmente estava ali interpretando e eu trazia essa magia pro fã que tá ali... É, presencialmente vendo e eu tento fazer isso também nas fotos. Eu acho que isso que deu um, um destaque diferente. Eu acho que isso é isso onde as pessoas pecam. Não tem isso de ah ele fica no personagem o tempo todo. Quando você está com o seu cosplay, você deveria estar no personagem o tempo todo porque isso não é você, hum, não é, que... é o personagem. Que absurdo! Ele saiu do personagem. É, é, existem momentos Oi? que você sai, sabe? É, por exemplo, eu de coringa. Meu coringa é um coringa muito assustador. E vem uma criança, é, tem criança que adora ele ser assustador. É meio estranho, mas tem. Mas a maioria delas ficam com medo. E aí eu saio do personagem e falo, às vezes eu mostro o meu cartão pra mostrar como é a minha aparência. Sem aquilo tudo montado pra criança perder o medo. Mas no geral, quando a pessoa fala comigo tipo, ah, Bia, sou muito fã e aí eu continuo, tipo, no personagem tipo, se eu Virginia George, eu falo ah, não sei, sabe? É uma coisa bem mentida de coringa eu dou uma risada maluca, não sei o que é, então eu tento manter o personagem no máximo que eu consigo e, e é muito legal isso, né? Porque hoje em dia, cada vez mais o artista é muito autoral. Então, cara o, o cosplay né, é um exemplo Disso do artista ser autoral? Só que desde sempre o cosplay tem que saber fazer maquiagem Tem que saber interpretar Faz a própria roupa Tem que, tem que montar a roupa Tem que fazer gambiarra Às vezes na, em cima da hora Ou durante o evento para consertar alguma coisa Você já pagou algum mico com cosplay? Nossa, já paguei vários micos Eu Já caí, enfim, algumas vezes de salto mas eu acho que o pior A minha mera é a roupa Eu tive vários problemas com cosplays Mas a, a roupa, ela não estica Muito, e ela é É um suit, ela é completamente grudada É um macacão totalmente Então se você vê minhas poses de mera, você não me vê sentada Você me vê sempre no máximo Um pouquinho pra frente fazendo a pose assim ó E olha lá, você não me vê vendo mais nada que isso Porque não dá, porque abriu um buraco Assim ó, na minha e? bunda Em cima da minha bunda no evento E eu fiquei, eu tipo, casei Botei tá, um até que bonde, pra não aparecer a minha bunda no meio do evento. Gente, Mico é comigo, eu sou muito, muito errada. Qual foi o cosplay que você mais gostou de fazer, Via? É que bom que você perguntou dessa forma, porque as pessoas me perguntam qual é o seu cosplay favorito. Eu não tenho um cosplay favorito, mas o cosplay que eu mais me divirto fazendo é o Coringa, porque eu posso fazer o que eu quiser. Eu, literalmente, eu começo de uma forma e aí eu parece que eu desligo o botão do que fazer, do que é normal, do que se deve fazer, e eu faço simplesmente o que eu quiser. Eu invado as filas, invadir as filas e ir lá na frente. Eu falava que ia entrar no bagulho de todo mundo. E aí, eu só precisava ver a cara feia do povo, eu começava a rir. Ele, ele é o que mais me divirto. <risos> que eu achei muito legal também, que é a Sansa, né? do Game of Thrones, e você, inclusive, deu uma entrevista na HBO, não é isso? Isso. Você fez uma previsão... Que ela sentaria no trono de ferro, mas assim, quase acertou, né? Ela realmente foi um personagem muito forte e se tornou rainha do norte, né? Como é que foi a experiência desse cosplay pra você? Esse foi o cosplay mais caro que eu tenho, porque eu fiz uma roupa inteira, primeira, com uma pessoa, e não ficou igual, totalmente diferente do que eu queria, e aí eu refiz do zero. Então é o meu cosplay mais caro, eu mandei fazer com. O joalheiro, os lobos que ela tem aqui, o colar. Então, assim, eu investi muito sério nessa Sansa porque eu sou muito fã da Sansa e eu sempre defendi a Sansa desde a primeira temporada contra o mundo. Eu odiava ela, só na de Sansa. E a transformação do personagem é muito grande. Então, a Sansa, pra mim, foi muito boa. Ela tem virado rainha. Ela virou rainha do norte. Ela virou rainha de todos os reinos, dos sete reinos. Mas... É, foi muito bom pra mim, pra eu mostrar. E as pessoas é, lá, a Maze fez assim pra mim, lá na, na, na CCXP. Eu tive, a gente, eu tive pode, muito... a gente pode te perguntar quanto ficou no final? Gastei caro. Eu não sei nem exatamente o quanto foi, mas... Foi quase umas 4 mil pilas. Mais de tudo, tudo que eu vivi. Ficou sensacional. Ficou sensacional mesmo. É, eu, eu... Na verdade, eu tava... A HBO entrou pra, tipo... Me, me... Me satisfazer, porque eu tava muito triste Eu tive que refazer a roupa do zero E recomeçar com outra pessoa Rezando pra dar certo E eu tava triste, eu fiz as fotos pra HBO correndo E aí a HBO aprovou E eu fui pra São Paulo especificamente Ele. pra isso Pra gravar da HBO E aí fiquei aparecendo tanto na HBO canal como tá no Instagram deles a entrevista completa. E aí eu fui premiada na, na, na CCXP conseguindo entrar no painel deles, tendo muitas fotos, a gente foi filmado pra CCXP e pra HBO dentro lá do, do stand deles. Então a ação me trouxe muitas felicidades. Maravilhoso. Para fechar, manda uma dica pra galera que está se inscrevendo no nosso reality, o que você espera que o pessoal tenha de, de habilidade ou quais aspectos que você acha que a galera deve focar mais e levar em consideração para não ser eliminado do nosso reality? Eu acho que você tem que focar em ser o personagem. É, o objetivo do cosplay é você Expectação. é você estar sendo o personagem. Então, você às vezes, o traje, o personagem que você está fazendo, o traje não é tão complicado. Você consegue ser criativo com ele, fazer algo incrível. e Sim, super baratinho e o que vai fazer você se destacar ali é a sua interpretação. Então, pense como personagem, foca no personagem, estude como o personagem se comporta, estude como ele reagiria aquelas situações e que seja ele, que eu acho que isso é o que vai fazer você chegar até o final. Maravilhoso. Essa foi Bia Conturce, diretamente de Portugal. Muito obrigado, moça. Será uma das nossas juradas fixas no Cosplay Challenge. Obrigada pelo convite, gente. <risos>